No âmbito do Programa de Desenvolvimento Econômico Local Prodel. Financiado pela União Europeia, Suécia e cofinanciado pelo Governo de Moçambique, o período de 2017 a 2018 foi crucial para SESB em Moçambique, marcando o crescimento da sua missão na província de Sofala, na implementação do projeto de promoção da cadeia de valor do Gergelim em Sofala ProGESC. A SESV, uma organização humanitária não governamental, baseada na Itália, que trabalha para a solidariedade global em 21 países, para vencer a fome, subdesenvolvimento e a pobreza, tem vindo a trabalhar em toda a cadeia de valor do Gergelim, juntamente com o seu parceiro nacional, ORAM, a Associação Rural de Ajuda Mútua, nos distritos de Inhamatanda, Gorongosa, Maringua, Xemba e Keia fomentando a qualidade e a produtividade do Gergelim, uma das principais culturas de rendimento na província de Sofala. A SEJ está a implementar. Ao nível da província de Sofala, o um projeto que é designado ProGES, que é um projeto de desenvolvimento da cadeia de valor do Jerusalém. A intervenção da SESV baseia-se na promoção de capacitação, tendo como beneficiários extensionistas públicos, e também intervém diretamente apoiando beneficiários que são pequenos produtores locais em cinco distritos da província de Sofá. Esta intervenção constitui mais valia porque em relação à capacitação estamos a falar de, de, de um treinamento muito importante que está sendo promovido pela SESB que é de capacitar os técnicos extensionistas dos, dos governos dos distritos abrangidos, que são Caia, uh, Xemba, Maringue, Gorongosa e Nhamatanda, a produzirem semente certificada de qualidade localmente. O projeto BROGES atua nos distritos de Nhamatanda, sobretudo, onde é o maior bolo de trabalho, uh, mas também nos distritos de Gorongosa, uh, Maringue. Chemba e Caia. E esses quatro outros distritos temos eh, campos de multiplicação de sementes. Estamos a eh, trabalhar praticamente em toda a cadeia de valor, desde a produção de gergelim, fomentando ou aumentando, eh, vamos dizer, o, eh, não só a qualidade de produção, mas também a produtividade de gergelim por parte dos pequenos eh, agricultores. Como hábito, os agricultores alvos, na província de Sofala, produziam gergelim em monocultura e na base de sobrevivência familiar, utilizando o grau produzido como semente para a época seguinte. Estamos neste momento a trabalhar em parceria com a Organização de César, uma organização italiana, um programa de segurança alimentar e Desenvolvimento de cadeias de valores. Especificamente neste programa falamos sobre vários tipos de atividades que estão sendo implementadas, desde a legalização de terras comunitárias, a agricultura sustentável, a comercialização agrícola, os beneficiários e mercados. Dizer também que apoiamos os camponeses na ligação com outros atores para formarem sinergias, tanto com o setor privado como com o setor público. O programa Progest. Focaliza no distrito de Nhamatanda, apoiando um total de 778 pequenos produtores de gergelim, organizados em 30 associações de produtores como beneficiários diretos. Dentro destes, existem quatro armazéns, geridos por comitês de gestão de armazém, que receberam um apoio específico para desenvolver os seus planos de negócio, em parceria com o Corredor de Crescimento Agrícola da Beira. As 30 associações com quem nós trabalhamos, associações produtores, eles recebem apoio em diferentes áreas, não só é, para, a sua, para aprender em termos de como cultivar melhor, melhores práticas de cultivo, é, uso correto de pesticidas e alguns é, adubos químicos. É, também é, aprendem é, como... É, organizar melhor em termos de associação, quais são os eh, requisitos de uma associação para ser eh, legalizada, para ter os, os seus terrenos eh, as, da associação legalizados. Aqui temos tido muito apoio dos nossos eh, parceiros, Oram. E também temos dado, dado aqueles eh, apoios específicos aos grupos eh, de... É, associa associações que formam aquilo que chamamos de comitês de gestão de armazém. Uh, o apoio da CESVI tem vindo a reforçar aquilo que é a capacidade do governo na assistência aos camp camponeses através do apoio uh, multiforme que tem sido disponibilizado aos agricultores e sobretudo as associações agrícolas que tem vindo a participar naquilo que é a visão do governo de produzir a comida, produzir uh, culturas de rendimento. Mas, mais do que isso, também a SESVI participa naquilo que é a disponibilidade de terra segura aos camponeses. Hoje, os produtores estão sensibilizados e conscientes de que eles, quando produzem, têm onde vender. Hoje estamos a falar de cadeia de valor, as pessoas sabem que vão produzir e a, a, a organização ajuda a encontrar o mercado para os diferentes produtos que ele tomou. Estou a falar do caso de, das oleaginosas, estamos a falar dos cereais. E falamos da produtividade tem a ver com, também com a qualidade da semente, que é disponibilizada nas feiras semente e, insumos, e outros insumos, como no caso dos instrumentos de trabalho. Estamos no, no processo de legalização das terras, das associações. É, para ter um documento, eu dou direito de uso e aproveitamento de terra. É, também com esse documento, as associações é, já podem criar parcerias com, com, com alguém que queira ajudar. Também podem usar o mesmo documento para pedir algum apoio. Por exemplo, de um banco, eles podem ir com o um documento e podem pedir um financiamento para a produção. Também com este documento as associações eh, já podem eh, estar em seguro. A terra praticamente é deles, estão seguros, eh, ninguém pode lhes arrancar. Esta iniciativa conta com a Parceria dos Estudais, Serviços Distritais de Atividades Económicas, que harmonizam as ações com os planos de desenvolvimento distritais e as políticas nacionais e participam com os seus técnicos extensionistas no fortalecimento das cadeias de valor dos produtos agrícolas através das atividades promovidas no projeto. Com a vinda deste programa, a produção local de semente já é, é um benefício para o próprio distrito, porque os produtores deslocavam grande, grandes distâncias à procura desta semente. E assim sendo, já poderão conseguir a semente localmente. Portanto, em relação ao, à implementação do projeto SAIBI, em na produção do de semente, em Mano de Tem um impacto muito importante, uma vez que, com esta produção, vamos melhorar a qualidade de semente. Daí que também vai garantir que a semente seja contínua no distrito, uma vez que, de época em época, não podemos estar sempre a estar a comprar semente. Então, tendo sementes localmente, e todas as campanhas teremos sementes disponíveis. O negócio do gergelim já é uma realidade em Caia, por isso é necessário que nesse contexto nós melhoremos a qualidade do gergelim, porque o mercado precisa de uma melhor qualidade. Para tal, precisamos de, em primeiro lugar, conseguirmos uma semente pura, porque a semente que nós temos praticado normalmente aqui é mista, é misturada né, com, com o maior índice de, de, de, de, de, de semente preta. Então, nós precisamos da semente pura que é branca, que, pronto, em industriais, rendimento industrial e a utilização comercial é apreciável. Em cada um dos distritos de Gorongosa, Maringue, Caia e Xemba, foi estabelecido um campo de multiplicação de sementes de qualidade em coordenação com o GSDEI, visando assim a melhoria da vida dos produtores locais de GERGELIM através de disponibilidade de semente certificada localmente produzida. O Serviço Distrital de Atividades Econômicas uh, tem uma parceria muito grande com a, a sesi uh, juntos estão a desenvolver um, um, um projeto uh, ligado a, a, a, ao Programa de Desenvolvimento Rural, que é a PRODEL. Os produtores identificaram o campo, o campo da Escola Profissional Gorongosa. A escola, neste momento, tem cerca de sete hectares regados. E dos sete hectares, apenas estamos a usar, neste momento, dois hectares para a multiplicação de semente e regimento. A partir de semente básica, tivemos uma produção em que a maior parte da compra desse produto foi a um agrodiland do distrito, e este, como é uma pessoa credenciada na venda de semente, alocou o mesmo para os camponeses locais no ano passado, numa experiência nova na produção do gergelim. Tivemos uma área de produção. Os ganhos aparecem porque neles conseguimos transmitir esse conhecimento aos formandos dessa instituição, assim como também os mesmos fazem chegar essas experiências aos seus familiares. Ah, nós estamos, do princípio, a funcionar como elo de ligação entre a SESV e o nosso produtor. Nós fornecemos insumos, um pouco de assistência, é de acordo com aquilo que é o programa da SESV. Nós fornecemos várias sementes de cereais, oleaginosas, e agora estamos muito mais focados no gergelim. E agora aguardamos pelo sinal da chuva. E isso é uma coisa também positiva, porque eu acho que um, um, um, um dos principais princípios quando falamos de produção é o calendário. Então é muito importante que o produtor já tenha a semente antes que comece a chover para logo que entrarmos no, no período de chuva possamos avançar com a sementeira e tudo mais. Este esforço é fruto de uma colaboração multissetorial envolvendo os estais, a Passa, Direção Provincial de Agricultura e Segurança Alimentar de e IAM, Instituto de Investigação Agrícola de Moçambique e o Laboratório Regional de Sementes, baseado em Chimoio, província de Manica. E na cadeia do GERGELIM temos uma parceria com o SESV, o Projeto Pro -Pro e ambos os projetos são financiados pela União Europeia não específico para o PRODEL é, Fizemos um memorando, um acordo para criar mesmo sinergias e é, desenvolvemos diversas, diferentes atividades juntos Primeiro fizemos um treinamento para, o, para os técnicos dos DAE de diferentes distritos da Provincia de Sofala. É, foi um treinamento que é, avançou em diferentes, digamos assim, sessões. É, foi feito pelo IAM, Instituto de Investigação da Agricultura de Moçambique. É, foi uma, uma atividade muito importante, é, porque, digamos, tem mesmo carença no, nesse setor, a nível de formação dos técnicos, mesmo do serviço distrital, dos diferentes distritos, assim como para é, técnico, os técnicos do, do Projeto Somica, assim como do Projeto do SESP. Na campanha passada conseguimos produzir semente de boa qualidade é, e houve muita procura na compra dessa semente e muitos produtores gostaram dessa semente porque foi semente da qualidade. Gostaria que continuassem eh, a dar essa formação de produção de sementes, troca de experiência com outras províncias para ver como produzem a semente. Não é tão fácil eh, chegar a produzir sementes de qualidade, requer um controle de eh, qualidade dos passos eh, de produção eh, da semente, de cada fase da produção tanto da escolha de terreno, eh, como eh, a sua isolação, certifica que está isolado de, eh, de outras fontes de eh, possível contaminação. E depois, ao longo da própria fase de crescimento do gergelim, eh, tem uma série de inspecções para ver, eh, eh, verificar o desenvolvimento desta cultura de sementes. No fim de tudo, fazer um teste de germinação e, com base nisso, a semente passa ou não passa em termos de semente de, de, de qualidade. E é esta semente que nós queremos é, é, que seja é, mais a base de produção é, para gergelim nos distritos, porque aumenta tanto a qualidade como a produtividade. Se esta produção é processada, armazenada e vendida de forma conjunta, com capacidade de negociação acrescentada e em acordos comerciais firmados, os produtores e agrodealers locais terão ganhos mútuos. Se formos a ver, estávamos antes produtores a fazerem a comercialização de forma individualizada. Nós estamos a fazer exatamente a capacitação e a capacitação dos produtores nessas três vertentes. Acesso ao mercado, não é? acesso à tecnologia e ligação com o setor, com o setor privado. E cabe a nós é, verificarmos, aconselharmos os produtores sobre os riscos que cada planta tem, sobre os riscos que, que cada tomada de decisão eles têm de ter. E que tipo de relacionamento eles devem ter termos de contratos, temos termos de firmar memorandos e que o mais importante é que queremos deixar que estes instrumentos possam continuar depois que projeto dá. Nós, como técnico da CSV, temos o trabalho de monitorar. Batteria, a qualidade dos produtos, em particular a semente produzida no campo e, e treinar e transmitir o conhecimento necessário para que nós conseguimos ter a semente de qualidade. Na peleca no Simba no Cisimbi, agora é a zona de atsangua, os atipesa, para a semente, para a associação de sementes. E assim, para o pagado para a eu não vou se o que para que eu a Para que eu para que Agora, se a sou famoso de atirar, zé, com o nosso goru, digitei bem, eu estou piringala bem, bem, certificado, documento, bem, eu estou chegando o nome eu estou verdade, mundo brigado com a sejvi, eu o se esses distritos Tornam-se autossuficientes Na produção de sementes de qualidade A vida vai melhorar é, Vai Tornar-se é, Uma vai, vai ter uma grande diferença Em termos de Qualidade de vida, e, eh, meios de vida, meios de sobrevivência para os produtores quando se trata de eh, produção de, de gergelim nestes distritos. Para que nós lográssemos esses resultados foi graças ao treinamento aos produtores no que concerne à planificação, gestão e monitoramento das atividades do campo. Hamadzango, Kuxanda, Takabatana, canaca e Uyakunobesera. Sozinho produzia gergerim sem plano e os rendimentos eram baixos. Com a associação, temos acesso à formação através das organizações como, por exemplo, a SESVI, que nos formou na elaboração de planos de negócio. Eu não conseguia legalizar a minha machamba mas já agora que sou membro da associação, tenho minha machamba legalizada. Eu vendia os produtos a baixo preço. Agora que sou associado, vendemos produtos a bom preço, firmando os contratos de compra e vendas com grandes compradores. Agora que trabalhamos em associação, temos acesso à maquinaria e insumos agrícolas. Irmãos e amigos, Trabalhar em associação é muito bom e ajuda.